O livro dos salmos, irmãos, é nada mais, nada menos. Olha aí, olha como Deus usa esse homem aí, ó. Isso, agora ficou bom. O livro dos Salmos é considerado o inário central de Israel. Então, ele não é um livro composto por capítulos. Por ser um inário, ele é composto por números e versos. E são vários os poetas no livro dos Salmos. Nós temos poetas aqui que exclamam e expressam a sua alegria. Nós temos poetas que expressam as suas tristezas. Só o salmista escreve mais de 70 salmos. salmista Davi. Nós temos entre outros salmistas, Asaf, os filhos de Corá, tantos outros que a Bíblia nos relata... E eles têm salmos para diversidades de assuntos. O livro dos salmos tem assunto para nascimento, para casamento. Temos várias poesias. É cultural na mesa de um judeu, na celebração tanto de nascimento, quanto da partida, quanto da maioridade, em várias ocasiões se fazer uma homenagem a Deus pelo momento em que se vive, através das expressões do livro dos Salmos. Então, aqui está a poesia central do povo de Israel. Nós temos poesias para diversas ocasiões. Mas o livro dos Salmos também retrata sobre livramento, retrata sobre milagres sobre provisões dentre tantas essas manifestações de milagres e provisões o salmo de número 91 se torna um dos salmos mais popular da bíblia no tocante ao assunto de livramento ele tomou tanta notoriedade e tanto conhecimento que o salmo de número 91 não é só lido dentro do culto cristão religioso protestante Salmo de número 91 é lido também em outros segmentos de religião. Por exemplo, no cardecismo se lê o salmo de número 91. Em algumas outras religiões afrodescendentes se lê o salmo de número 91. No budismo se lê parte do salmo de número 91. Em um culto ecumênico... Se lê também sobre o Salmo de número 91 Eu acredito que alguém aqui já deva ter tido contato com pessoas que não professam a nossa mesma fé Mas por sua vez você entra na casa da pessoa E em algum lugar da casa tem lá uma Bíblia aberta Num criado mudo, empoeirada. Ninguém lê a Bíblia, mas está aberta onde? No Salmo 91 Alguém aqui por detrás da porta já viu lá exposto um papel escrito lá. Salmo 91. Chaveiro do Salmo 91. Envelope do Salmo 91. Tem até um crucifixo com Salmo 91. Eu não vim falar sobre as crendices que se colocam no Salmo 91, mas é necessário entendermos a quem foi escrito o salmo, quem é o escritor, e muita gente se engana porque acredita que pelo número de salmos que Davi escreveu, atribuem esse salmo a Davi, e a tradição judaica diz que quem escreve esse salmo não é o salmista Davi, quem escreve esse salmo é Moisés, Moisés também escreve salmos, além de ser líder do povo de Israel, Moisés também é um grande salmista, e ele escreve esse salmo de maneira peculiar, ele trata o momento em que está vivendo, porque ninguém na Bíblia, no Velho Testamento, tem mais autoridade para falar num assunto de livramento do que Moisés, ninguém. Ninguém na Bíblia tem mais autoridade para falar, principalmente no Velho Testamento, sobre livramento, do que o grande Moisés se nós fôssemos estar em uma sala de aula com Moisés e ele estivesse vivo nos dias de hoje nós sairíamos PHD no assunto de livramento porque Moisés tem autoridade para falar sobre livramento aliás ele já nasce em um período que Israel está sendo perseguido pelo Egito Israel não pode comer a comida deles Israel Está vivendo um período de escravidão, onde Faraó, com seus exércitos, colocam os pés sobre os ombros de Israel, numa perseguição ferrenha de 400 anos, e Moisés nasce debaixo de uma pressão, sua mãe Joquebed dá a luz, escondida das parteiras, porque Faraó deu uma ordem que toda a hebreia que desse a luz a meninos, Seria afogado no rio A gente não sabe como esse menino nasceu Mas ele nasceu Ele nasceu escondido de um sistema Que queria matá-lo Porque ninguém mata quem Deus quer dar vida Ninguém Se Deus chama Ninguém tem o poder de matar E Moisés nasce Então Moisés aqui tem autoridade Para falar sobre livramento Moisés aqui viu Coluna de fogo Moisés viu aqui Nuvem de dia Moisés viu o Maná descer para o povo Moisés viu o monte tremer Monte fumegar Moisés viu o Senhor quebrar as rodas dos carros de faraó Moisés viu as pragas no Egito de Destruírem todos os egípcios Até os primogênitos E tudo isso colaborou Para o livramento dos filhos de Israel Moisés viu o Senhor preparar banquete para Israel no deserto. Fazer com que águas amargas se tornassem doces. Tudo para provar livramento ao seu povo. E aí ele vai escrever um salmo. E ele vai dedicar o salmo. E ele vai fazer uma dedicação específica. Todo salmo é escrito em uma ocasião. Dedicada a esta ocasião. Ou a alguém, por exemplo, no Salmo de número 97, você vai perceber que o salmista aqui, ele vai falar num contexto total. Perceba como ele vai dizer, o Senhor reina, e aí ele diz assim, ó: regozije-se a terra, ele está fazendo um convite global, ele está dizendo em tudo que há na terra, está dizendo aves, seres animados seres inanimados ele está falando de tudo das plantações das vegetações da água do ar das fontes de tudo ele está convocando homens e animais ele está dizendo regozijem-se si a terra Entretanto, os salmos quando os salmistas falam eles falam a alguém então eles começam assim, ó povos, ó nações, ó reinos, ó tribos, em outras expressões, ó geração, então está falando num contexto total, mas aqui o salmista Moisés, ele vai separar esse salmo, porque esse salmo não é num contexto geral, eu disse a vocês que ele está escrevendo um salmo de livramento, e é a quem, a pergunta que fica aqui Que Moisés está escrevendo este Salmo Para quem é este Salmo? Este Salmo foi escrito para uma das tribos de Israel É a tribo de Levi Qual é a tribo? Tribo de Levi Repita comigo de novo, diga Tribo de Levi Diga mais forte Tribo de Levi Para quem foi escrito esse Salmo? Moisés vai escrever esse salmo para a tribo de Levi Que a tribo de Levi Dentre todas as tribos É uma tribo peculiar É uma tribo que Deus Ordenou a Moisés Dizendo separa essa tribo Para mim Essa tribo vai viver do santuário Vai estar no santuário Essa tribo não vai trabalhar Em outra atividade A não ser no sagrado Então dessa tribo saía sacerdote. Dessa tribo saía os que trabalhavam nos bastidores. Dessa tribo saía quem cantava, quem tocava, quem limpava, quem ornava, quem adorava. Essa tribo não plantava, essa tribo não colhia, essa tribo não saía para outra atividade, a não ser ficar no sagrado pela manhã, ao meio-dia, pela tarde e pela noite, quem acendia as lâmpadas, quem limpava, quem tirava a cinza, quem botava fogo, quem preparava o holocausto, quem recebia animais, era os levitas, era a tribo de Levi, não podia ter mancha. Não podia ter marca Não podia ser defeituoso Tinha que ser impecável A roupa bem limpa Tinha um ornamento O sacerdote tinha uma roupa específica Andava com campainhas E eu poderia falar a vocês aqui detalhes de quem é da tribo de Levi Então Moisés vendo todo esse contexto Daqueles que passavam o tempo Ele vai fazer uma declamação ele vai fazer uma homenagem Então perceba que os outros salmistas quando falam, falam na totalidade Ó oh, povos, ó oh, terra, ó oh, reinos, ó oh, tribos Que aí engloba todas as tribos Mas aqui não Aqui no Salmo 91, ele começa usando um pronome individual Ele não começa num contexto total é por isso que ele começa dizendo assim, aquele, perceba que ele não engloba todo mundo. Então existe alguém que lê e de repente faz uma leitura superficial, achando que o salmo de número 91 vai caber a ele sem entender o contexto. E aí eu devo dizer para vocês que salmo 91 não é para qualquer um, salmo 91 é para quem está inserido nesse contexto aqui de que Moisés vai falar. Moisés está dizendo assim ó, Aquele Quem é aquele? Ele está dando um pronome Ele está indicando um indivíduo Quem é esse indivíduo? É um indivíduo separado Consagrado Que gasta tempo com a verdade Que não senta na mesa de escarnecedor Que não é mentiroso E que se derrama em adoração. Então eu queria que você olhasse para quem está do teu lado aí, dissesse perguntasse para ele diga você se encaixa nesse perfil aí, diga aí, pergunta para ele diga você se encaixa nesse perfil, diga livramento não é para qualquer um não meu filho, não não não não, livramento não é para qualquer um não. Quem era o levita? O levita passava o dia pela manhã, pela tarde, ao meio-dia E aí, o salmista indica, ele diz Aquele, aquele quem? Aquele que anda diferente Aquele que come diferente Aquele que veste diferente Aquele que fala diferente Por quê? Porque o salvo é diferente Aí você vai dizer para mim Pastor, mas esse texto... Foi escrito no contexto da lei. Moisés escreveu e ele está indicando aqui, num contexto da lei, indicando o Levita, o sacerdote, aquele que é da tribo de Levi. Só que aí nós estamos em outra dispensação, que nós estamos na dispensação da graça. Mas logo vem uma verdade. Depois que Jesus subiu a cruz, foi até o Calvário, abriu os braços. E gritou dizendo, tetelestai, que o véu do templo foi rasgado, todos os, todos os paradigmas, toda a ortodoxia do judaísmo se quebrou. E aí Paulo disse, antes vocês não eram, antes vocês não tinham. Mas agora que o véu foi rasgado, e a porta do acesso foi aberta, vocês são reis e sacerdotes. Então pega na mão de quem está do teu lado aí e fala, eu não estou do lado de qualquer um, eu estou do lado de um levita. Olha para quem está do teu lado e fala, sabe por que o diabo tem raiva de você? Não é pela cor da sua pele, não é pelo dinheiro que você tem, não é pela casa que você mora, é porque você é levita. E o que faz o levita? O levita adora, o levita canta, o levita ora, o levita glorifica. Eu quero saber onde estão os adoradores aqui. a Deus então a primeira lição a primeira lição já está exposta aqui, então toda vez que você lê, toda vez que você lê, você vai ler aquele, quando você falar aquele você está indicando um pronome individual, você está indicando um indivíduo, quando você disser aquele, quem? Eu oh, Glória a Deus Olha, olha para quem está do teu lado e fala, eu não sou qualquer um não, diga, eu sou levita. Ô oh, glória, ô oh, glória, ô oh, glória, eu sou levita. Mas aí ele continua, a gente precisa pensar no salmo, a gente precisa pensar no salmo detalha, detalhadamente, que tem gente que faz uma leitura tão superficial, tem gente que lê a bíblia que nem lê gibi. e a bíblia foi feita para ler pensando. Então, quando você lê, você vai entender que ele está indicando alguém específico. Ele não disse que é todas as tribos. Esse livramento aqui, ouça só. Esse livramento aqui, em específico, naqueles dias, não era para nenhuma outra tribo, a não ser para a tribo de Levi, porque ele estava escrevendo a um povo separado. O senhor está dizendo, se acha... Olhe para cá, Deus te trouxe aqui para dizer para você Você acha que você está cuidando do que é meu E eu não vou cuidar do que é seu? Enquanto você está aqui cuidando do que é meu Eu estou cuidando da sua casa Cuidando da sua empresa Cuidando da sua família Oh glória Oh glória Então, em primeiro lugar Ele indica o indivíduo Eu vou perguntar quem é aquele? E você vai dizer, eu. Quem é aquele? Eu. Quem é aquele? Eu. Mas aí continua. O Salmo aqui continua. Moisés aqui continua escrevendo. Aí ele vai dizer, aquele, indica o indivíduo, e ele continua. Que habita. Que o quê? Habita. Primeiro ele indicou o indivíduo. Agora ele vai indicar o tempo de estadia. Olha pra cá. Ele indicou o indivíduo Ele já disse quem é Então você já sabe quem é Não é nenhum outro a não ser o Levita Agora ele vai dizer Quanto tempo esse indivíduo está lá Ele está dizendo Que habita Que o que? Não fale alto, cadê vocês? Que o que? Ele está dizendo que é alguém Que desenvolveu Desenvolveu intimidade com o ambiente. Porque tem gente que vem para a igreja, mas não desenvolveu intimidade com o ambiente. Ele até batizou, mas ele não desenvolveu intimidade com o ambiente. Ele até canta, mas ele não desenvolveu intimidade com o ambiente. Ele até a carteirinha de madureira Da missão, mas ele não desenvolveu Intimidade com o ambiente Ele até tem Cabelo de crente Terno de crente, roupa de crente Gravata de crente, guitarra de crente Bateria de crente Ele até tem jeito de crente Bíblia de crente, mas ele não Desenvolveu intimidade Com o ambiente Olhe para cá Ele não está falando de quem passa meio período Ele não está falando de quem fica um mês Ele não está falando Olhe para cá Ele não está falando de quem fica só no inverno Ele não está falando de quem vem só numa bala Os que confiam no Senhor Serão como os montes de Sião que não se abala mais o que? Pega na mão de quem está do teu lado e fala: ó, O segredo do Levita é a permanência, é a permanência. Me ajuda a pregar que eu estou sentindo o céu aqui. Pega na mão de quem está do teu lado e fala A raiva do diabo é que você Passou tudo, fofocaram Do teu nome, falaram de você Apontaram para você, duvidaram De você, colocaram você Na internet, expuseram você Mas você tá que nem Abacu Que ainda que a figueira não floresça O produto da Oliveira -minta... Só quem está nele, só quem está nele, só quem está nele, só quem permanece nele, levanta a mão, abre a boca, solta a maior glória que você puder, você habita! Habita em Deus! E habita! Repita comigo, diga, habitar, habitar Eu vou tirar esse trem aqui, tá? Diga comigo, diga, habitar, habitar é, diferente, é diferente De visitar, de visitar. Olha para quem está do teu lado e diga No reino de, Deus, reino de Deus Você habita ou visita? Você habita ou visita? Uh! Tem crente que num culto desse Ele só se alegra no congresso Ele não habita, ele visita Já viu aquele crente que só fala em línguas estranhas Quando tem festa Ele não habita, ele visita Mas quem habita Quem habita faz festa de manhã, de tarde, de noite No inverno, no verão Ele habita Ele não está preso Ele está livre Ele habita Habito. Eu estou conhecendo aqui. Eu tô, estou tô conhecendo aqui. O querido pastor Vanderlei, que por sinal muito simpático. Pastor Vanderlei pode me facultar a oportunidade de estar na casa dele. Ou o presbítero Tiago. E eles vão dizer para mim assim: Pastor Gilmar, vá até a minha casa. Lá na casa do pastor Vanderlei, eu sou o que? Oi? Sou... Visita. Visita. Então, como visita, o senhor vai me facultar, vai me facilitar, me, vai me, me, me dar a oportunidade de visitar sua sala, sua cozinha ou, alguma, ou algum cômodo que o senhor costuma receber como anfitrião, os seus convidados. O senhor vai servir uma água, um refrigerante, uma comida, alguma coisa. Mas como visita eu não posso chegar na casa. Como visita eu não posso chegar na casa do pastor na qualidade de íntimo e deitar na cama dele. Eu não moro lá. Eu não posso entrar no quarto do casal. Eu sou visita, mas não é me facultada a liberdade de ocupar como dos íntimos do ambiente, porque este habitat não é meu É dele Então se eu quiser entrar no quarto dele No banheiro dele Se eu quiser abrir a geladeira dele Se eu quiser ligar o fogão dele Abrir o armário dele O que, que eu tenho que pedir? Licença Agora a casa é sua Eu lá sou visita Mas lá o senhor habita O senhor pede licença para deitar na cama com a sua esposa? O senhor pede permissão para comer Mexer na panela Ligar o fogão Olha para quem está do teu lado e fala para ele Pergunta para ele, diga, a casa é sua? A habitação é sua? E por que tanta restrição na mesa? Porque tanta restrição na minha. Me... Pergunta para quem está do teu lado. Eu não consigo entender, irmão. A pior coisa é alguém que vem para o culto, está sentado na casa dele, na mesa dele. Irmão, na minha mesa, na minha mesa, olhe para cá, na minha mesa eu não vou me privar. Na minha mesa eu vou comer o que eu quero. Na minha mesa eu vou comer, eu vou levantar a hora que eu quiser. Eu não vou dar satisfação para ninguém Eu não consigo entender como alguém diz que habita em Deus E fica encolhido Ele não adora Ele não levanta a mão Ele não se coloca na presença ele tá preso, ele tá cheio de protocolo. Ô oh, coisa chata, olha pra cá, ô oh, coisa chata, é morar numa casa cheia de protocolo. Não pode andar descalço, não pode colocar uma calça mais curta, não pode pegar a geladeira. Que casa é essa? A casa é minha, eu tô na minha casa, eu abro a geladeira, eu deito na cama, eu sento, eu sua, aquele lugar que você pula da glória, essa levanta a mão, quebra o protocolo, eu dou um minuto, só para quem tem liberdade na casa, quebrar o protocolo agora, e soltar o maior Pega na mão de quem está do teu lado aí, segura a mão dele, a mão dela Fala para ele, diga come tudo que tem da mesa, diga aí Diga para ele, diga quebra o protocolo meu filho Diga para ele, diga você não está na casa do prefeito e nem do governador Não, não, você está na tua casa Na tua casa, sacode esse crente aí Ele? Eu. Aí ele diz assim, que habita, é que o que? Irmão, quem tá na mão de Deus, o diabo não rouba ele. Sabe quando é? Sabe quando é que Satanás vai tocar em você? Sabe quando é? Nunca mais. Faz que nem. Faz que nem a menininha que estava na escola dominical Ela era bem peralta, mas ela era boa de Bíblia E um dia ela estava bagunçando A professora achou que ela não estava prestando atenção E perguntou para ela assim Menina, me responde Se Satanás bater na porta do teu coração, o que é que tu faz? Ela disse o quê? Eu mando Jesus atender Porque eu habito Então primeiro, primeiro ele indica o indivíduo Pronome individual Aquele Aí ele diz Que habita Eu desenvolvo nesse lugar Liberdade intimi Liberdade intimi Aí agora Ele parte para outro processo Primeiro ele indica o indivíduo Então é bom que você nunca mais esqueça Diga indica o indivíduo Tempo de estadia Diga de novo Diga indica o indivíduo Tempo de estadia Agora ele vai falar da geografia Primeiro, indivíduo Segundo, estadia Aí ele diz assim, ó, aquele indivíduo Que habita lugar, tempo No esconderijo do Altíssimo Geografia cutuca quem está do teu lado e fala, você tem noção de onde você está? Aleheve na xanderébia. Você tem noção? Esse lugar, esse lugar, esse lugar não é um lugar físico. Repita comigo para você entender. Diga, este lugar, este lugar, não, é um lugar não é um lugar físico. Então não é Ribeirão Preto. Não é sertãozinho. Fala uma cidade Pontal, perto daqui? Marinha, não, é Pontal, Marinha, não é Pontal. Não é, nada, nada. é Jaboticabal. Não é Franca. Não é nada disso. Fala uma cidade bem rica aqui. Marinha. Barrinha. Eu sei lá se é, mas é. Olhe para cá. Não é físico. Esse lugar não é um lugar físico. É um lugar espiritual. Ele diz assim, ó. No esconderijo do altíssimo. Repita comigo, diga no Esconderijo. Está fraco, diga forte, diga no esconderijo, no esconderijo. Do, Altíssimo. do Altíssimo Então a gente precisa aprender Porque ele está falando de um lugar que Nós não conseguimos ver Mas conseguimos sem Duas coisas Duas coisas Existem neste lugar Duas coisas Existem neste lugar Primeiro ele não está falando, porque qual é a função do esconderijo? Fale para mim. Hã? Qual é a função do esconderijo? Esconder. Mas existe também um lugar que esconde. Qual é? O cati? Cativeiro esconde. Sim ou não? Israel passou por pelo menos três cativeiros. Cativeiro assírio, eles passaram a guerra contra os assírios, que foi um cativeiro tremendo, babilônico e egípcio. Três pressões grandes sociais e econômicas Se serviram do povo de Deus Ele não está falando de um esconderijo. Ele não está falando de um cativeiro Porque o cativeiro esconde Só que o cativeiro, ouça O cativeiro, quando ele esconde a função do cativeiro em esconder Não é para livrar A função do cativeiro em esconder é para traumatizar Israel ficou 70 anos na mão dos egíp do, do, de Babilônia. E quando ele ficou na mão de Babilônia 70 anos, o que, que disseram os babilônios para os hebreus? Canta para nós! Eles disseram, como é que a gente vai cantar? Se as nossas harpas estão tá penduradas num salgueiro e a gente não tem alegria, nós estamos em terra estranha. Nós estamos presos! Porque cativeiro é lugar de prisão. Cativeiro é lugar de pressão. Cativeiro é lugar de perseguição. Alguém aqui já deve ter tido contato com alguém que foi preso, levado em cativeiro. Quando essa pessoa sai do cativeiro, ela sai no mínimo sequelada. Ela sai com fome. Se sair com vida, glória a Deus. Porque o cativeiro esmaga, traumatiza, pressiona. Só que aqui não é cativeiro. Aqui é esconderijo. E tem um segredo desse esconderijo. Por quê? Porque esse esconderijo vai me privar daquilo que eu mesmo não posso me livrar. Qual é a função do esconderijo de Deus? A função do esconderijo de Deus é me esconder daquilo que eu não posso me livrar. Preciso profetizar porque eu não vim aqui brincar. Tem hora que Deus vai limpar seu caminho de falsas amizades? Tem hora que Deus vai limpar o seu caminho Vai te tirar De algumas situações Não é porque Deus quer ver o seu mal É porque Deus quer te blindar de uma situação Que você mesmo não pode se blindar Então recebe, quem crê recebe Quem não crê fica me olhando O Senhor está dizendo para você Vou te blindar dos maus amigos Vou te esconder dos fofoqueiros Vou te esconder dos olhos de inveja Vou te esconder das línguas dos faladores Diga para quem está do teu lado Diga, Deus vai te esconder De quem está querendo o seu mal Diga aí Diga aí Diga, nem que Deus tenha que te mudar de cidade, de empresa Nem que Deus tenha que trocar teu rol de amizade Deus está dizendo, eu vou fazer uma limpeza Ei, eu vou fazer assim no teu caminho, ó uhum. Deus é diferente do homem o homem para exaltar faz o, quê? o que? o é que o homem faz para exaltar? o homem para exaltar expõe Deus para exaltar preserva a exaltação de Deus é diferente da do homem o homem põe na vitrine o homem coloca na prateleira Deus diz não Vou te ale révear Ande Quer ver a prova? Olha para cá, vamos pensar aqui no texto A Bíblia diz que tem um profeta chamado Elias Ele, Elias o tisbita Elias o que? Tisbita Vem da palavra tisbé Ele está vindo de um vilarejo Um vilarejo pequenininho Então vocês imaginam comigo que esse camarada que está saindo de Tisbé, de um vilarejo, e ele saiu doido, com fogo nos olhos, fogo na boca. Tem um rei ímpio, que se desviou, casou com uma mulher mandona, que Jezabel nada tem a ver com vaidade. O espírito de Jezabel era soberba e domínio que ela implantou, o culto de Baal, Azera, as Astarote, Moloque, todas aquelas entidades... Que recebia sacrifício de crianças E tantos outros sacrifícios Eram os deuses da família de Jezabel Ela mandava tanto Jezabel mandava em Acabe Ele era tão calça frouxa Que nem a vinha de Nabote Ele conseguiu pegar Acabe contou para Jezabel E disse, eu pedi a vinha para Nabote Mas Nabote é um homem muito sério E ele não vende Porque quem é crente, irmão, morre Mas não entrega o que Deus deu Nabote chegou lá diante de Acabe e Acaba disse Mas a vinha é boa, está do lado do palácio, dá para negociar Ele falou, meu rei, me desculpa, o que eu recebi? Eu não dou, não vendo, não troco, não negocio Eu não estou à venda Aí ele vai chorar para Jezabel E Jezabel disse, vou arrumar esse negócio Aí matou Nabote, mas a vinha não foi vendida Ponto Eles instituem um culto a Baal Olhe para cá, eles instituem um culto a Baal então, em Israel, eles impuseram a crença do culto a Baal. Quando chovia, os hebreus diziam, Baal que mandou! Os hebreus também caiu na folia. Aí a Bíblia diz que quando a semente dava e plantava, e eles colhiam, eles diziam, foi Baal que prosperou a colheita. Aí vem um homem com fogo no olho, fogo na boca, autoridade. Porque quem é de Deus, irmão, quem está cheio de Deus, não aguenta ver maracutaia do diabo. diabo! ele Jardim. se levanta para protestar, e Elias vem, e quando você está cheio de Deus, Deus te dá uma procuração na mão, é como se Deus tivesse dado um cheque em branco, e dissesse, bota o valor que eu cubro a conta, pode ir, aí vem Elias, ninguém conhece esse cara, olha para cá, ninguém, sabe quem, ninguém conhece, ele está vindo de um vilarejo, e ele está vindo com tanta autoridade, atravessando a cidade. É a mesma coisa que eu sair daqui agora e for lá para o Planalto e der de dedo na cara do Bolsonaro. Todo mundo, irmão, vai dar mídia. A mídia vai atrás. Por quê? Porque é algo que espanta. Então, imagina vocês: um rapaz que saiu de um vilarejo de Tisbé, apontou o dedo para a cabeça e disse assim: ó, segundo a minha palavra. Ele tem tanta autoridade que ele, ele fala em nome de Deus. Usando-se da autoridade que Deus dá, mas dizendo da palavra, porque ele sabia que o que ele falasse, Deus ia assinar embaixo Aí ele diz assim, segundo a minha palavra, não vai ter chuva Por quê? Porque se chover era baal Então ele falou, Deus vai trancar o céu aqui, tranca mesmo Não vai ter chuva, também não vai ter orvalho Irmão, depois de uma profecia dessa, se Elias estivesse em Estragã, ele estava bombando nas redes Se fosse nos dias de hoje Fred Ele ia estar bombando nas redes sociais Na hora que ele vai bombar na nação Deus chegou para Elias Imagina na hora que ele está triunfando Que agora ele está na prateleira Que todo mundo está sabendo que tem um profeta Que dá de dedo na cara De um rei ímpio Vem Deus e diz Epa! Te esconde! Já, olha para cá Olha para cá Acredito que todo mundo aqui Do púlpito até a porta já teve essa sensação Você já teve a sensação de adquirir De parecer que vai tomar posse Parece que tu tá na curva da vitória Quando tu vai sentar na cadeira Deus diz Epa! Agora não Diga para quem está do teu lado, diga, quando Deus te esconde, diga, porque tem algo muito maior do que o que você viu te esperando. Pega na mão desse crente que está do teu lado e fala, você tem noção do que Deus está preparando? Diga aí, diga aí, pega na mão dele e diga, você tem noção do que Deus está preparando? Preservando para você Diga para quem está do teu lado Diga, demônio nenhum Vai te tocar Até cumprir Toda a palavra Que Deus falou Ao teu respeito Ai, eu estou sentindo Deus aqui Ai, eu estou sentindo uma Comunhão aqui Sacode quem está do teu lado Fala para ele, fala, para de temer Diga para ele, diga, Deus vai te guardar Eu vou sapatear aqui, eu estou sentindo algo sobrenatural Eu estou sentindo de profetizar e quem quiser vem comigo Deus está dizendo, fica tranquilo Macumba não te mata, convite não te mata, demônio não te mata Glória, a Jesus Aquele, diga comigo, diga, aquele Quem é aquele, quem é aquele? Quem é aquele? Aí ele diz, que habita, quem é que permanece no Senhor? Cadê, cadê, cadê, cadê? cadê? Que habita Então quando eu habito, eu desenvolvo liberdade e intimidade Não é temporário, é eterno É o que? Eterno De manhã, de tarde, de noite Não vão te tirar da presença de Deus. Paulo disse, Paulo disse, eu tô tão nele. Paulo, Paulo falou um negócio tão tremendo. Paulo disse assim, ó, eu tô tão nele que já embolou. Eu não sei se ele está nele, se ele está em mim, embolou. Uh! Paulo falou, Paulo falou algo tremendo. Paulo diz assim, ó, que a igreja em Cristo é como a noite de núpcia de um casal na conjunção carnal. Não sabe quem está em quem. Não dá para desvincular. Você está tanto em Deus e Deus está tanto em você, que se tirar Deus de você, você não é mais você. Paulo disse assim, eu estou tão nele, que quem, ele diz, quem vai me separar? A morte? Fichinha. Tribulação? Fichinha. Anjo, fichinha. Altura? Também não. Largura? Também não. Nada. Nada. Olha para quem está do outro lado e fala: Nada, nada, nada te tira de Deus. Uh! Então já é um fato, já é um fato. Você está em Deus e acabou. Então você habita nele. Se você agora habita nele, você está vivendo a geografia. Geografia. A geografia eu disse para vocês que a primeira, a primeira característica do esconderijo é preservação. Preservar. Não, cadê vocês? Fale mais alto. Preservar. Segunda característica do esconderijo é provisão. Então diga para quem está do seu lado, diga, nesse ambiente, ambiente não está fraco, diga forte, diga, nessa geografia, nessa geografia em, que está, em que você está, tem livramento, tem livramento e provisão. Não, então, eu quero, eu, escute, eu quero, que você, eu quero que você seja profeta aqui nessa noite, para profetizar para quem está do seu lado. Diga para quem está do seu lado, diga, você está na rota da colisão de uma grande Providência. Tá feliz? Tá feliz? Tá feliz? Da glória a Deus aí. Você tá no ambiente. Ei, você tá na esfera. Você está na geografia da providência. Bata no peito e diga, eu estou. Eu estou. Na geografia, na geografia da, providência. da providência. Só que tem um porém, pastor. Qual é o porém? Essa providência, Fred, pastor Vanderlei, Tiago, essa providência não é uma providência pública. É. Pegou o fio? Pegou? É uma geografia, é, uma, é o quê? Repita, vamos pensar, a gente precisa ler a Bíblia pensando É uma geografia que nela é o lugar do livramento E o lugar da provi? Então é um lugar de livramento E é um lugar que esconde Se é um lugar que esconde, não vai todo mundo não é todo mundo que desfruta desta, deste livramento. E também não é todo mundo que vai desfrutar dessa provi. Primeira regra. Primeira regra para viver essa providência. Não tenta. Não tenta colocar na mesa da providência privada. Não é previdência não. Porque a previdência está falida. Agora eu tô falando de providência. Não tenta levar para providência privada. Quem Deus quer deixar no público. Tá, Ale, remando e coma nasce tchomenekebia. de quem está do seu lado aí, isso aqui, é, isso aqui é mistério, isso aqui é mistério, segura na mão de quem está do seu lado e fala, nem todo mundo que está à sua volta, será convidado a viver o que você vai viver, no tocante à providência, diga mais, diga mais para quem está do teu lado, diga, nem todo mundo, está fraco, diga forte, diga, nem para assistir o teu milagre Tô sentindo algo tremendo aqui. Se você puder me ajuda a pregar, olha para quem está do teu lado. Fala para quem está do teu lado, diga Deus. Te reservar, diga para você viver coisas que ainda não viveu, diga para quem está do teu lado, diga teus pés vão pisar onde nunca pisou, tua caneta vai assinar o que nunca assinou, tua mão vai pegar o que nunca pegou, você vai comprar o que nunca comprou, Providência privada E eu tenho um base para falar nisso Eu tenho um base Providência privada, não é pública Qual é a providência pública? A providência pública A providência pública é aquela que Deus prepara Uma mesa perante mim na presença de quem? Pre providência pública, agora providência privada, a providência privada não é para inimigos, é para íntimos. Diga para quem está do teu lado, diga para quem está do teu lado, diga não queira botar na mesa de ímpio, na, na, na mesa, diga, diga diga não queira colocar na mesa de íntimo quem é inimigo. Não é para você tratar teu inimigo, não é para você tratar mal o teu inimigo. Mas também não trate ele como íntimo. Pe pegou o fio aqui? Deus está dando uma receita para alguém aqui. Trata o teu inimigo bem. A Bíblia chega a dizer para a gente tratar ele tão bem que a gente vai amontoar brasa de fogo na cabeça dele. É para tratar bem Você trata tão bem ele Que ele vai dizer, meu Deus, eu não mereço o que ele está fazendo comigo Eu não gosto dele, ele está me tratando tão bem Mas não ao chegar o ponto de tratá-lo como o íntimo Porque intimidade não é para fingido Anderrebe a face como nava Tá na mesa pública. É. é. Dá ele de comer, dá ele de beber, dá ele de vestir, mas não na intimidade, na mesa pública. É. Na intimidade eu vou levar quem ora, quem busca, quem chora, quem paga preço. Então a provisão, diga forte, diga a providência. Não, irmão, Deus está dando uma receita bonita que diga providência, a providência privada, privada. É pra minha intimidade. É para a quer ver o texto? Pra gente encerrar? Olha para cá. Tá tão bom aqui que tá até para fazer uma vigília. Dez horas, a gente tá na hora de acabar o culto. Mas quem quer fazer uma vigília comigo aqui? Quem quer? Tá amarrado, eu vou embora em nome de Jesus. Vai para cá. Olha para cá, para a gente encerrar. Essa providência privada, essa providência privada, a gente tem base. A Bíblia diz assim, ó, e uma mulher dos filhos dos profetas e uma mulher dos filhos dos profetas. É. O seu marido Mor Eu. Seu marido o quê? Eu. Fale mais alto, seu marido o quê? Eu. Ele trabalhava para quem? O profeta. Ele trabalhava, ele era funcionário de quem? De Eliseu. A Bíblia não diz, mas a tradição conta que ele é Obadias, o nome desse rapaz aqui é Obadias Era ele quem levava a água, era ele quem levava bordão, era ele quem passava a roupa do profeta, lavava a roupa do profeta Quem cuidava de tudo, quem cuidava da dispensa, quem... ele era funcionário do profeta Porque tinha uma escola de profeta, que eles aprendiam as leis cívicas E além de aprender as leis cívicas, eles também cuidavam da vida do profeta maior quando esse menino casou ele continuou ainda na escola de profeta só que ele contraiu dívida ele cuidou tanto da vida do profeta que ele esquece um pouco ele está tão empolgado com a obra porque às vezes a obra toma o nosso tempo ao ponto que a gente às vezes esquece da nossa casa é um fato e quem é que pagava o salário desse menino era o profeta o profeta Eliseu pagava o salário do menino só que a Bíblia diz que o menino morreu. E quando o menino morre, a viúva agora vai fazer o quê? Vai atrás do profeta, para o profeta pagar a indenização. Ela vai na, na, na casa do profeta, porque o, os credores chegaram na porta, e naqueles dias, quando não se pagava a dívida, ao não se pagar a dívida, quando não tinha o que se pagar, pegava os meninos e levava para ser escravo. Aí, ela vai até a casa do profeta. Profeta! Pois não, tu sabes que meu marido, teu servo, teu servo quando diz é funcionário, morreu, e ele deixou dívida, eu não tenho com o que pagar, e os credores vieram para me cobrar, e eu não tenho com o que pagar, eles querem levar os meus filhos. Ela estava dizendo que era justo, ela não queria nada mais do que não era dela, ela queria só o que era dela. E parece que o profeta até se comporta com, um certo, com uma certa desfeita, porque se ele sabe que pagava o salário do menino, agora ele olha para ela e diz assim ó, me diz o que é que eu te posso fazer, como se dizendo assim, e daí? Declara-me o que tens em casa, o rapaz não tinha deixado nada, aí ela disse assim ó, tua serva não tem nada, o serva não tem? Fale alto, não tem? Ela que não sabia que não tinha nada, vírgula. Senão, uma botija. Vamos pensar aqui no texto. Alguém sabe me dizer para que servia aquela botija de azeite? Alguém sabe me dizer o que, que era aquela botija de azeite? Vou descartar a primeira possibilidade Aquela botija de azeite não era para cozinhar Até porque era uma botija pequena Azeite naqueles dias era caríssimo Caríssimo E se negociava Agora deixa eu explicar para vocês o que era aquela botija de azeite A tradição conta que toda pessoa, porque ele era filho de pro, Ele era o que? Filho de profeta, fale alto, ele era o que? Quem estudava na escola de filhos de profeta? porque quando você estuda na escola e você termina, completa a colação de grau, você ganha o quê? Hã? O diploma da escola de profetas era o quê? O diploma da escola de profetas era uma botija de azeite. Então, quando alguém terminava as lições das 613 lições do Velho Testamento e as leis cívicas, perguntava para ele. Você se formou aonde? Na escola de profeta. Cadê a botija? Porque não adianta cantar e não ter? Não adianta pregar e não ter? Não adianta orar e não ter? Porque está cheio de gente cantando, orando, dirigindo, pregando, mas não tem? Com botija tudo, sem botija, nada. Aí ele diz para ela assim, ó. Ele diz assim para ela assim, ó. O que é que tu.. Porque ele sabia o que o menino tinha deixado. O menino não tinha deixado o dinheiro, mas tinha deixado azeite. Porque tem gente correndo atrás do dinheiro. Olha pra cá, tem gente correndo atrás do dinheiro. Mas dinheiro não traz azeite, mas azeite traz dinheiro. Isso que Jesus disse assim ó, buscar em primeiro lugar o que? A botija! Buscar em primeiro lugar o que? O reino! Por quê? Porque quer viajar? Ei! Dinheiro pode não pagar viagem, mas a botija vai te levar onde você não vai! Eu só tô aqui por causa da botija! A senhora só chegou aqui por causa da botija! Pastor só está aqui por causa da botija Olha para quem está do teu lado e fala Com botija tudo, sem botija nada Diga para ele, diga para ela Sacode a mão desse crente e diga Ah, se você soubesse A botija que você carrega Deixa eu ver quem trouxe botija aqui Quem trouxe botija aqui Joga a mão para o alto Abre a boca e solta o maior glória que você puder. Olhe para cá. Olhe para cá. Aí ele diz assim: ó. Ele diz assim. ó. Aí ela diz: Tua serva não tem nada senão. Tua serva não tem nada senão o quê? Uma o quê? Não fale alto, eu preciso de ouvir vocês. é o quê? Ele falou, tá aí. Ele disse, volta em casa. Olha a receita. Vai em todos os teus vizinhos e pede vasos emprestados, vazios e não vazios e não depois entra e faz o quê? Providência, providência privada. Pede vaso para todo mundo, roda a cidade, mas aí você faz o que? Os credores ficam fora, só vai entrar você e os meninos. Fecha a porta. Os credores não sabe para que que essa mulher tá pedindo vasilha. A cabeça deles, ela tá doida Mas ela tem a receita Eu não sei quanto tempo ela demorou Aí ele diz assim, ó Ele diz assim, pega bastante vaso Vazio, vai enchendo O cheio, você separa do vazio Porque vazio não anda com cheio Pergunta para quem tá do teu lado aí Diga quem é você, vazio ou cheio? Já pra eu saber Olha para quem está do teu lado aí, pergunta: quem é você, vazio ou cheio? Porque vazio anda com vazio, mas cheio anda com cheio. Ele diz assim, ó: enche, bota parte, bota parte o que tiver cheio e o que tiver vazio e espera para encher. Tiver vazio que fique na fila, porque o, o dono da oliveira enche. Enche. Aí ele diz assim: estando cheio todos os vasos, o azeite fale alto. Acabou? O quê? Porque a providência privada não acaba. Ela para quando falta vaso. Olha para quem está do teu lado aí diga, sabe quando é que vai acabar a providência para você? Diga aí, sabe quando, quando é que vai acabar? Não. Sabe quando é que vai parar? Quando você parar de dar subsídio. Quando você parar de crer, quando você parar de orar, quando você parar de dar glória, quando você parar de visitar. Se parar, vai parar, mas se continuar, se tiver... enquanto tiver vaso, tem azeite. E eu tô percebendo que tem azeite aqui, ó. Tem vaso, tem vaso. Deixa eu ver os vasos aqui. Cadê? Cadê? A providência privada agora está acontecendo Gente, eu acho tremendo esse texto Por quê? Porque tem tudo a ver com o Salmo 91 que a gente está lendo Os credores estão aonde? Para o lado de fora Os credores estão aonde? Para o lado de fora E a mulher para o lado de dentro Com um monte de vaso cheio de ar Quando ela abre a porta O que, é que os credores estão pensando? Que ela vai entregar os meninos para a lancheira na mão Para viver escravo Quando ela abre a porta Ela entrou desempregada ela entrou falida, ela entrou sem dinheiro, e quando abre a porta, abre empresária dizendo, quer comprar azeite? Oh, tô sentindo Deus aqui. Olha para quem está do teu lado e fala, diga aí, diga aí, diga aí, diga, você vai deitar de um jeito e vai acordar de outro diga aí, diga, a providência vai ser tão grande, diga aí, diga aí, a providência vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que você vai deitar de um jeito e vai